Praia. E aí, cambada? Oh, não, desculpe. E aí, <risos> Juliana? <risos> Ué, voltou a cambada de novo. Achei que cambada tava suspenso. Não, eu decido. Ah, entendi, entendi. Tudo bem. Eu decido, Tudo bem? eu mando. Eu decido. Exato, exato, não tem problema. Seus humores é, mantêm o ineditismo de cada encontro. Vou corrigir você de novo. Não há problema, não tem problema. Não tem problema, não. Não, hipótese. Há, problema. não hipótese. há problema. É uma hipótese. Não, não tem problema. Não é uma hipótese de problema. Não há problema. Então, não, não há é problema. É que é um problema de matemática. Se há é problema, a solução. Pois é. Mas há dificuldade entre a temática e conceitos não definidos imaginários. Então, para nossos ouvintes, não há problema. Para você, Entendi. não tem Entendi. problema. É exato. Não tem problema sem solução. Agora sim, aceitável alegação aceitável, a alegação passou no... <risos> no, no, no, no, no detector de alegações. Entendeu? <risos> Eu não estou vendo a solução, porque foi uma matéria. Ainda não, ainda não cobrimos esse, esse tópico na matéria do curso. Nós não demos o curso necessário para fluir soluções neste nosso uh, existencialismo. Sato, aí você fica quieto fala assim, o professor, o é o professor. Professor, professor meu... filho que não tá ouvindo, o professor. <risos> <risos> <risos> bom, voltando aqui, é, como foi comunicado a todos aí pelo nosso pedido ao idiota, não desculpe, médium. Ah, <risos> <risos> Agora chegamos ao momento bom, momento bacana, onde as seres vão começar a executar seus ritos, caso desejem. É, não é obrigado, só se sentir vontade. Caso tenha vontade, fazer um, um rito, um ritual, uh, uma consagração, uma homenagem, uma contemplação representativa, foda-se o nome que você vai dar, o sentido é o mesmo, tá? É... <risos> Uh, o processo de alteração e mudança, e transcendência dos ciclos e da energia da natureza no planeta Terra é baseado nos ciclos da Lua. Dia 10 do 9, a Lua está minguada, coalhada. Ou não, desculpe, minguante. Eu não estudei direito. Uh... <risos> é bom para limpeza e para renovação. Ah, estou fazendo uma cumba, tá? Mas é uma cumbinha de iniciante sem treta. Como há muito, muito, muito preconceito no, nos campos e nas pessoas, é, vamos alterar esses conceitos por definições e caso vocês assim é, desejem. O ato fica dentro da nossa uh, tutela, proteção, tutela, prote tutela se você se sente atacado, proteção. Uh, Para você se adequar ao natural e é à natureza, estabilizando o seu corpo, seus corpos, sua mente, suas mentes, estabilizando uh, hormônios, uh, enzimas. Fígado, rim, coração, todos esses pontos aí. E aí o ser, o ser, o ser, ele, ele representa isso, formando aí uma, uma estrutura em cruz, né? O centro é o foco. Vamos supor que está na frente do ser, tá? Tá. Na frente do ser. A partir do ser. A partir então. do ser primeiro elemento, ar. Por quê? Porque é o elemento direto. Elemento direto, o que significa? Que é o primeiro elemento a ser trabalhado, tá? À frente do ar, a terra que é o elemento base, que é o produto, é o resultado. Então, trabalhando o ar, limpa a terra, a materialidade, a interação, o corpo físico, a fisicalidade. A né? direita, execução. Fogo, é auto explicativo, Fogo, movimento. A esquerda, sustentação, água. Isso pode ser diferente? Lógico. Pode ser diferente. Por que escolhemos assim? O que é o mais fofo possível? <risos> mais gentil, o mais carinhoso, o mais confortável. Por quê? Se a água, ou seja, a energia do espaço emocional da ciência está te apoiando, a tua limpeza vai ser confortável. Se o fogo, o movimento é proporcional ao grau de consciência. tá? aqui no lugar de execução é confortável. Agora, aí se eu colocar o ar no lugar do fogo, aí o movimento vai ser mental. Se você estiver mentalmente fudido, ah não, desculpe, mentalmente <risos> confuso, você vai, vai ser um ritual desconfortável. Entendi, vai é. passar pelos filtros da confusão. Exatamente, assim. exatamente. Por que, que a Terra é resultado? Porque a gente quer resultado? Ah, vocês querem que a gente fique fazendo ritual? Não, não tô nem aí. tô nem aí, não muda nada a minha vida se fazer ou não fazer. Mas, é bom, porque quanto mais seres praticando ah, ritos, Ah, eu posso fazer mentalmente? Moro com a minha mãe, com meu pai? Pode, senta a bunda no chão, ou na cadeira, ou no banco, ou deitado, e faz isso mentalmente. Então, faz isso, faz isso mentalmente. É... Uh, agora, ah, quero fazer, quero uh, praticar, mas você faz, uh, pode usar para o fogo cinza ou uma vela vermelha acesa, uh, cuidado imbecil, <risos> cuidado com o fogo, tá? <risos> se você tem, não faça em lugares que pode pôr fogo na sua casa, por favor. Uh, água, um pote, potinho, potinho Tupperware, tá? O um potinho, copinho de, de plástico pra eu lembrar, não tem problema. Não precisa usar Tupperware, já veio as crianças do médico que Tupperware é caro, né? Lá vai o ser falar que é comprar o Tupperware de um salário mínimo, né? Porque o Mas tranca disse. Um copinho, de aleia. copinho, copinho de geleia. Copinho de geleia, copinho de café. Vai no bar, sabe aqueles copinho pequenininho de café? Copinho Isso. de plástico? Vai lá, pega. Faça o favor de lavar. De Pode não ser não... um chicrinho o que você tiver, um recipiente que consiga comportar isso, a água. Isso, isso. Daí você põe a água ou uma vela azul. Eu gosto da vela, que não vai acender a vela. Vai ser apagada, então dá para usar sempre a porra da mesma vela, entendeu? <risos> é... A vela perpétua. É, ela, você, você não vai perto. acender. Já a vermelha, né? tá é que a vermelha, se for usar a vela, vermelha é acesa. Vermelha é acesa. Isso. E a, a azul apagada. apagada. A vermelha à direita, a azul apagada à esquerda. Isso. Mas pode usar para o elemento fogo, pode usar a cinza de cigarro, pode, pode. usar carvãozinho, restinho é que você Dá que mais ficou trabalho, na... né? Depois do churrasco. Pode. Depois... Tá bom. Entendi. Então Só pode dá usar mais cinza trabalho. De qualquer espécie. Isso. Não usa a cinza da avó, sem permissão, por favor. Wait, Mas se ela wait. deixar, tudo bem. Pode pôr a cinza wait. lá do. <risos> tô zoando. Tô... É... <risos> Cadê as cinzas da dona Clotilde? Ah, eu usei Sim. o ritual do Tranca Rua <risos> Pode ter incenso Pro elemento fogo Incenso, tá assim. incenso já que cinza, tem fogo Pode, cria, use a imaginação Não tem, não tem regra pra tá coisa de associação Pode ter aquele aplicativo grátis pro celular Que fica uma velhinha Pode, pode Pode tá é. Entendi, porque é uma representação, certo? Então, essa representação pode ser feita através de qualquer ah, meio, para que aquele ser represente a ideia de cada um desses elementos da maneira é. mais confortável e fofinha possível. É um representante que você qualifica, né? Então, você qualifica o representante para estar ali, então, ele é qualificado no, no seu rito, tá? Entendi. É. E o ser é o agente desse, desse, dessa ação de significado, certo? Então, quem está ali atribuindo significado a todas essas coisas é o ser que está fazendo o, o ritual. Sobre a nossa tutela. Né? Entendi. Para ser confortável, vai que o ser médium acessa as tretas, fica mal. Não é assim. Ah, não aconteceu nada. Ótimo. Não era para acontecer nada mesmo. Era <risos> só para você ficar bem. Ah. Deu certo. <risos> Ah, me senti muito mal, tô mal, me procuro, tranca. Procura a gente, já que a gente é responsável pelo que tá ensinando, tá? Vai buscar atendimento, busca suporte. Ah, não tenho dinheiro, não tem problema. Busca atendimento, busca suporte. Tá bom. É, ar. Agora o potinho vazio, né? O que que tem lá? Ar, né? Ou uma vela branca apagada, tá? Tá. Um pote com terra Um potinho com terra, né? A terra é um potinho com terra Ou uma vela marrom apagada TRANCA! Por que que não pode? Pô, a vela acesa, porque vai misturar a porra dos elementos Vela apagada, idiota, por favor Então, resposta ótima TRANCA! Você tá muito mais educado Não é não, só, só tô sendo mais eu, tá? É, na verdade, o médico, o médico é né? o médium me reprimir, agora eu estou mais liberto Não per faça perguntas idiotas mais Porque eu não gosto de falar com idiota, vou me manter em silêncio Para não me comprometer É, é isso, basicamente é Mas, isso e, Tranque, pode ser qualquer, qualquer recipientezinho com terra, certo? Qualquer coisa, uma xicrinha com terra, um pires isso, com um pouquinho de terra isso. E qualquer terra, terra de jardim, terra de potinho Areia, não tem terra, problema areia. Material ah. ou material? Ah, não tenho terra, moro no apartamento é, sei lá, pega café Põe porra do café lá Põe açúcar É verdade, é verdade Pode ser um, uma pedrinha? Pode, pode Então, olha, tá bem tá bem acessível esse Não, não, é tranquilo É a representação de elemento A terra Sim. pode ser basicamente qualquer coisa Até só o copo Mas como já tem o potinho vazio lá no outro elemento É bom não confundir, né? Porque vai aqui, né? Tem que ser bem claro para as pessoas, bem claro. Tá, certo. Tem que ser, tem que ser. E a representação, a única velhinha acesa é a do fogo, porque é onde nós desejamos o movimento ali, certo? Isso. Tá. Uh, precisa ser na Lua? Não precisa. Por que vocês vão fazer na Lua? Porque é cômodo. A Lua já é um calendário natural. Uh, vocês vão fazer sempre? Sim. Vão fazer junto? Não. Não. Não, é, não dá Não dá O menino depois que, que dá as aulas e faz as gravações Não tem tempo hábil O círculo de limpeza e da, de processos da casa Que é o tempo e a escola Já são feitos Nós estamos a, liberando isso Para alunos e para seguidores E para curiosos, <risos> entusiastas né É... é. É, por quê? Porque já temos estrutura pra tal. Isso é um carinho, um estímulo. Ah, por que, que vocês não faziam isso antes? Porque não tinha estrutura e a gente não faz cagada. Isso é, é muito pop, né? Né, ô Tchug? É pop, ficar fazendo ritualzinho é pop. Mas a gente não é pop, a gente é rock, entendeu? Então, <risos> a gente é punk, tá? Então, <risos> tô brincando. É porque não tinha estrutura. É importantíssimo ter estrutura. E para isso um, aqui já a estrutura. É isso aí. Alguma dúvida? Tem é, Não precisa fazer junto porque o universo inteiro já faz junto, né? Vai em junto. universalidade. Isso. Então não existe essa coisa de criar uma certa dependência de. Isso. Ah, tá certo. Ah, que horário? Não tem horário. Mas, caso você queira, <risos> né? a Terra tem seus horários. Então, vamos lá. Meio dia, portal ativo. Que ativo? Qualquer movimento. Abre o portal, ativo. Três da tarde, portal receptivo. Seis da tarde, ativo. Quer dar outro nome? Positivo. Portal positivo. Nove da noite. Portal negativo ou receptivo. Tá? Na verdade, neutro. O assim, um nome muito mais adequado né, ao ocultismo. É... Então, receptivo é o sinal de neutro. Sempre isso, igual o fio terra. Isso, isso. Meia noite. Novamente. Ativo. Lua. Isso e é seis só... da manhã, então receptivo. Receptivo, é, esse é padrão. Tá? A lua. Lua crescente e cheia. Caso vocês queiram, tá? Não tem regra. É legal fazer nos horários de positividade, de atividade, tá? E lua minguante, né? E decrescente, até ficar nada. É em portais neutros ou negativos, neutros ou receptivos. Entendi. Então, como amanhã lua minguante, então, é, nos portais é amanhã receptivos... Amanhã é dia 10. Ah, não, dia 10, tá bom. Tá bom, amanhã ainda é dia 8, tá bom. Mas ah, outra é... coisa importante. Não é só a pessoa do Brasil ou certos lugares que tá ouvindo. A Lua é diferente em outros continentes, não é assim? A Lua? Não, as estações da Lua são planetárias. Ah, é porque é verdade. Então é isso, planetário. Então é isso. Então o ser que fez essa dúvida idiota do lado de cá vai se fuder. Quis me pegar na esquina. <risos> é, quase caí, é. né? É igual é. aquelas perguntas, o nome do título é Deu Cu e Não Sei Como, né? Ó, oh, o cu e não sei como disse, né? Aí pega o locutor. Foi acidental. É, é, Foi é... <risos> Então é isso aí, é isso aí. Então, peraí, é uma, questão, uma pergunta, então. Então, como esse mês, essa semana, nós vamos. É, quem se propor fazer esse laboratório pessoal, é, é, é, estaremos na Lua Minguante essa semana. Então, os horários seria ah, três da tarde, certo? Nove da noite. Três, três da madrugada. Da manhã, né? Três da madrugada e nove da manhã. Isso. Tá bom. Entendi. É basicamente isso aí. Então, peraí, deixa eu só. É, tá. Tá bom. Então é isso. Qualquer dúvida? Pode entrar em contato. Beijo na bunda e boas experiências para vocês. <risos> se tem medo de fazer ritual, faz a porra do ritual de dia, né? Que tem essa coisa da noite, né? Ah, entendi. Tem isso Ou também. se tem medo, nem faz. Se tem medo, se pergunta por que você deseja fazer algo. Que isso, te medo. isso. Se tem medo, tem alguma coisa aí, você procura a gente. Então, uma pessoa que tem medo pode literalmente fazer através da intenção, como se fosse realmente uma, uma prece, que é mais ou menos isso. Sim, que a prece é certo, desejo limpeza e estabilidade corpórea nesse ciclo que se inicia. Isso. Essa isso. Ah. É, na verdade, toda pessoa que manda coisa pro pote ou que estuda o canal já recebe essas coisas. A gente não fica falando o que é feito, mas é feito. Agora é diferente, só porque a gente está ensinando isso é bem é bem na verdade eu todo rito ah oi Tiliana beleza isso é um rito é um, um cumprimento então é, a gente está me ensinando esses detalhezinhos esse ritual mais simples porque é bacana a pessoa segue é entusiasta quer aprender quer fazer quer experimentar e eu eu nunca vi né, ninguém uh, oferecer carinhosamente, com todo o suporte. Existem muitas escolas, mas escolas uh, boas e tal e tal. É mais. Como uh, é que eu vou dizer? É, um, acessível, de graça. Faz aí, tamo junto, tô cuidando de você. É esse aí, aqui é assim, entendeu? É povão. É nós. É isso aí, entendeu? <risos> <risos> <risos> E, e tranca o, o resultado que a pessoa pode esperar é bem estar certo bem estar Isso, estabilidade tranquilidade estabilidade. tranquilidade não vai, de não vai tá manifestar nenhum demônio para conversar com você não meu filho mas... É para se adequar às energias tranquilas do planeta, lá da natureza, tranquilo e tal, tá bom? Entendi, se isso acontecer, <risos> procure um psiquiatra Exatamente, porque se eu manifestar um demônio lá, oh, tem um problema, né? Não é normal <risos> Questione o demônio, né? Ô oh, demônio, não era que eu estava te chamando? Seu número tá errado aqui, ó. Seu número... Desliga, já. Seu desliga, se tá foi como do bloqueio. Exatamente, né? exatamente. Ser mal é. educado. Pois é, não é não, tem mais o que fazer, né. Olha lá, beijo, paz, fica com Deus. <risos> Gratidão, obrigado.